Oi, estamos aqui hoje em mais um Margarita Time, recebendo o Nando, que pela primeira vez foi eliminado do Survivor VD, o Nando que já tinha sido duas vezes finalista do jogo. Uh, Nando, é um prazer te receber aqui, te dar boas-vindas então, uh, agra agradecer por você estar aqui com a gente. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Bernie, obrigado ah. pelo espaço e vamos lá. Nando, o pessoal quer saber é, o pessoal quer saber todo mundo me pergunta falou para perguntar para você né como você se sente pela sua primeira vez sendo eliminado do server vd então no dia que eu fui eliminado no dia da eliminação eu fiquei bem triste tipo foi uma sensação bem nova para mim porque eu cheguei em duas finais mesmo perdendo na final eu sabia que tipo eu cheguei lá mas, tipo, foi, um, foi um sentimento de frustração. E tipo, comecei a me perguntar onde eu errei, onde eu errei, o que foi que eu errei. E isso só que assim, ficou aquela é, consciência de esperança, né? Porque tinha que ter redenção, poderia voltar da luta livre. Aí no dia que eu perdi da luta livre, nossa, tipo, eu, tipo, eu, só, eu não chorei, mas eu segurei muito choro. Fiquei bem, bem mal, assim, tanto que você me chamou... Querendo falar comigo, e tipo não atendi ninguém, falei com ninguém. E, tipo, fui, fui deitar. Fiquei bem mal um dia. é Bem ruim. Eu não esperava que tipo, ia me... Ia atingir tanto, assim. Eu não sei, porque eu cheguei em duas, em duas finais, eu não sabia a sensação. Mas me atingiu... Fui bem ruim foda. Você já tá bem? Já, já estou bem. Um dia seguinte assim, eu acordei bem, comecei a responder todo mundo que mandou mensagem e tal. Hum. Mas foi... É bem ruim. Sim. E a gente perguntou para o Val, a gente vai perguntar para você também como que foi receber esse convite para uma temporada tão especial. Eu imagino que tu sendo vencedor já de uma temporada finalista no All Stars imaginava, esperava receber esse convite, mas ainda assim como que como que é receber esse convite e em algum momento passou pela tua cabeça não aceitar ou tu já aceitou logo? Conta para a gente como é que foi. Então, eu esperava que eu poderia, poderia ser convidado sim, por ter feito os assinais, ter sido um winner, que todo mundo sabia que todos os winners poderiam votar. Então, eu esperava já o convite. Quando eu recebi, fiquei bem feliz, confesso, é, é, como é, reconhecimento do seu jogo, reconhecimento do que, que você fez pelo VD. Só que eu estava num momento muito difícil para votar sim. Porque estou é, namorando, é, trabalho, e, tipo, tudo isso pesa. Então é, eu tive que balancear ali, conversei com eles, tipo, para ele ter paciência. E, e é isso, aí eu voltei, fiz os um material bem caprichados do jeito que eu gosto, porque tipo, eu não gosto. Eu acho que em Alemanha eu meio que fiz um material meio ruim, aí Mambai, e tipo e agora em Inglês eu quis fazer um material bom. Consegui. De é cada meu, melhor, que aconteceu? um os melhores vídeo, né? Pode continuar. Não pode falar. Ah, ok. Eu ia perguntar o que aconteceu para você sair. Meu problema foi confiar cegamente na bia. Eu acho que eu errei muito em confiar nela. Entendi. Eu deveria... Eu, tipo, eu tinha portas abertas contra as pessoas, mas eu quis colocar a Bia em primeiro lugar. assim. Eu quis eu quis dar uma chance para a minha relação com ela. Eu sempre tive uma relação boa com a, com a Bia. É que, por outros acontecimentos, eu acho que a Bia tinha um pé atrás comigo mas eu conversava com a Bia normal, falei para ela que eu queria seguir com ela, mas é, eu deveria ter aberto as portas para outras pessoas, como por exemplo o Caio, e eu meio que fechei assim as portas para alguns. E acho que o meu erro foi esse, ter confiado cegamente nela. É... Eu, não, eu... eu saí meio ressentido com a Bia, porque eu acho que a Bia ela faz um social. Ela é boa no social, eu também, eu também acho que eu sou bom no social. Mas a Biela faz um social que é, meio que tipo, Depois que você sai, você analisa tudo, meio que te machuca, sabe? Porque ela te procura 24 horas, ela fica no seu privado 24 horas, aí ela fala para alguns que o que, que que meu social tá ruim, que não fala que eu não procuro, que eu não procurava ela no caso. E ela te liga, tipo eu, eu cheguei em duas finais do VD sem precisar fazer uma ligação, sem precisar, tudo bem, é o jeito dela de jogar. Eu entendo isso, tipo eu compreendo. Acho que ela é super boa no social, ela é muito forte no social, mas ela não vê o que o um lado de que ela acaba machucando as pessoas. E eu eu, eu, eu saio um pouco ressentido, cabia pela forma como ela faz assim, sabe? que ela, ela te procura 24 horas no jogo, ela te liga e, tipo, a ah, tá não é uma por trás. É normal, faz parte do game, eu entendo, mas é, eu fiquei bem chateado assim, bem ressentido com ela. A pergunta que eu ia te fazer antes era um pouco com relação ao que tu falou, assim, tem a ver com o fato de que tu falou que tá, tava num outro momento agora, tava trabalhando, tava namorando, tava um pouco mais difícil de conciliar, e aí tem um pouco a ver também com isso que tu falou agora, dessa questão do social. E na tua eliminação a gente viu que algumas pessoas votaram em ti e citaram uh, algum problema de social, né? Sim, uh, o sim. que eu, eu não sei para as outras pessoas, mas para mim foi um pouco de surpresa, assim, porque tu sempre foi conhecido como um jogador sim. com um social muito bom. Bom estrategicamente também, mas com um social muito bom. Uh, o que que tu acha que pode ter acontecido nessa temporada, assim? Então, é aquilo que eu te falei. É... Eu fiz um jogo em Alemanha, eu fiz um jogo diferente em Mumbai, e eu queria fazer novamente um jogo diferente em né, Legends. É... Eu não vim com aquele propósito de sair, tipo, traindo. Eu sei que uma hora seria inevitável, poderia acontecer. Mas aí eu queria, eu vim para mostrar mais ser leal com aquelas pessoas com que quem estava. E eu confiei naquela, na, um certo grupo que eu achava que, eu estava, que estavam que estavam comigo, e eu falei, não, vou ser leal a eles, e aí que é o que eu digo? Tipo, eu confiei cegamente na Bia, eu queria jogar com a Bia, eu tinha vontade de jogar com a Bia. Eu acho que ela é uma jogadora super inteligente, joga muito bem. E eu acabei fechando as portas para outras pessoas, que, que eu acho que também daria uma oportunidade para me jogar só que como eu fiquei aqui lá não vou ser aula a eles eu, eu, eu evitei falar menos com os outros para não ficar aquela coisa meio vocês forçado não sei, meio não sei. Eu, eu, eu, eu confesso que eu tentei fazer tipo diferente mas tipo foi acabou saindo então foi um, foi uma opção acabar falando menos com algumas pessoas Pra depois não ter Sim. que, tipo, acabar... Exatamente. É, e agora, tipo, jogando três jogos é, com trajetórias diferentes, eu falo, não, gente, não deixa de falar com ninguém. Por mais que você é, vai sair como falso, vai trair, não. Faz o social forte, porque é importantíssimo. Eu posso ter pecado nisso, errado, talvez. É, vamos para as perguntas da plateia, Gabi? Vamos. As perguntas legais. A primeira, você já falou, já falou sobre isso, mas eu vou só reforçar, o Az, seu amigo, nosso amigo, falou assim, não, você já foi responsável por apagar várias tochas, mas e agora, como se sente de ter a sua apagada? Rola algum rancor? Você já falou que sim, né? Então... Ah, é um sentimento tipo, de que possa ter falhado. Passa isso na sua cabeça, você fica pensando que o que poderia ter feito diferente, o que eu errei. É, é, é ruim, eu não sei dessa sensação de ser eliminado, e é bem ruim mesmo. É, entendo as, as pessoas, entendo que alguns surtam quando são eliminados, xingam lá no, na, no Facebook, mas é que eu, eu mantenho a calma, fico na minha. Claro que, tipo, fiquei, quase chorei, mas. Uhum. Um ele desses. que segue. Ele, acho que ele, ele tinha que fazer. Tinha que ser alguma pessoa e. Foi uhum, você. É. Certo. Tá certo. E agora a outra pergunta que eu ia fazer é: Tem gente que tinha te bloqueado e desbloqueou pra, pra jogar o Legends E ficou de VFF com você. Até que ponto essa falsidade e hipocrisia é aceitável dentro do jogo? Então. É, eu tive. Um pequeno desentendimento na final de Mambaio com o Tadeu. Conta tudo aquilo que aconteceu na final. E aí ele mandou uma... Quando acabou o jogo, ele... É, claro, tinha acabado de perder o jogo. Ele veio e mandou uma mensagem para mim. Eu não li a mensagem na hora, porque eu estava super nervoso. tinha acabado de perder a final. E eu fiz questão de responder algumas pessoas tipo, no dia seguinte, quando eu estava mais calmo. Ele não entendeu isso. Na manhã seguinte, ele já falou... Ah, você não leu minha mensagem? Porque eu deveria ser mais compreensível. E ele acabou me tirando do Facebook e me bloqueado. Quando começou o claro, para jogar, né, teve que desbloquear, a gente se adicionou. Só que. Eu conheço outro Tadeu. Eu gostei do Tadeu. Ele não, ele não acha que ele faz um, um, um social forçado. Ele faz o social que tem que fazer. Mas ele. Acho ele super verdadeiro assim, jogando. Eu, eu te confesso que me surpreendi com o Tadeu. E se eu pudesse continuar no jogo, eu, jog... eu... eu jogaria com ele, numa boa, e seguiria com ele. Legal. Gabi? Nós temos outras perguntas aqui da plateia. Eu vou ler agora uma pergunta do Danilo Nunes. Uma das justificativas dos votos que te eliminaram foi que você tinha feito um social muito agressivo depois da anarquia, e isso teria assustado as pessoas. No entanto, falta de social já foi motivo para outras eliminações antes da sua. Como está sendo a exigência do cast quanto a isso? Você acha que foi agressivo demais? Já falou um pouquinho, então, sobre como que foi a tua postura, como que tu escolheu se comportar nesse jogo, mas tu, se tu puder falar um pouquinho para nós de como que está sendo a postura do cast, quanto o cast está cobrando esse social, como que tem sido? Aham. Uhum. É assim, é que na, na Anarquia, criou-se aquilo. Os New Babies, contra os outros. Claro que no todo mundo tinha os seus grupinhos dentro de cada aliança. Dentro dos New Baby, eu conversava com certas pessoas e, vamos confessar, tinha aqueles que eram próximos e tinha até um, uma aliança com, com algum deles. Então, eu, eu, eu praticamente conversava no New Baby, mas eu falava mais com as pessoas mais próximas de mim. Eu tinha um social muito forte Sim. com eles. Essas pessoas sabem que eu, de quem estou falando e, e sabem que o meu social é forte. A Bia era uma que eu conversei menos na anarquia. A Bia, o Léo. Mas eu falava no grupo do Zundayman, interagia normal. Uhum. Acontece que quando teve a mistura, eu caí num grupo que eu tive que fazer social. E eu fui tentar mesmo me ajeitar na tribo, tentar me colocar para uma posição boa. E acabou que acho que isso. Eles sentiram o efeito e, tipo, nossa, ele falava pouco com a gente e agora ele tá falando super agressivo. E eu, e, eu meio que. Eu meio que quis tomar as redes ali na, naquela aliança, naquela. depois da anarquia, naquela. Na, no, na tribo mosca, e eu meio que criei tipo, alianças. E acho que eles sentiram que eu tava, nossa, como ele tá agressivo, como ele tá querendo. E eu posso ter errado isso também, porque dificilmente eu jogo muito, assim, agressivo no começo. Mas eu achei que desde, desde o começo, é, a eliminação do Valtred, por, por exemplo, foi, tipo, tirar ele, junto com algumas pessoas. E estava outro nome para sair, e eu acho que algumas pessoas não queriam essa pessoa que saísse, e aí, é, conversando com alguns falando vamos no Valpretti é, deu uma justificativa lá gostaram eu, não o Valpretti é mais benéfico para gente e aí foi que todo mundo aceitou mas eu acho que desde o começo eu estava agressivo e eu acho que isso me atrapalhou eu, eu fui para uma mosca eu fui com tudo eu fui, fui um social querendo fazer um social montei tipo alianças assim né então, agora eu vou para outra pergunta do Danilo Nunes também. Ele falou assim, vocês estavam vindo da anarquia, onde teoricamente havia haviam alianças bem grandes, mas você acabou na tribo onde ficaram o, re o resto dos participantes. Quanto essa divisão de tribos prejudicou o seu jogo e quantas escolhas revelam, revelaram possíveis alianças? É, confesso que se eu tivesse caído numa tribo com alvos mais fortes, eu acho que eu conseguiria. Eu queria ter com um grupo mais tipo, por exemplo, o grupo da, da Luana. Eu acho que talvez eu conseguia sobressair ali. Uhum. Eu, mas não vou mentir, eu achei que eu fiquei bem quando caiu no grupo do Wesley lá. Eu achei que eu fiquei bem, eu já fui falando cabia, a Bia falou, acho somos bem. Enfim, ela estava bem, ela estava bem, ela estava bem, ela estava bem posicionada, a Bia estava. No meu caso eu não estava. Mas eu <risos> estava acreditando que eu estava posicionado. E a Bia falou, vamos, vamos junto. Eu falei, vamos. Aí eu fui falando, eu falei que eu fui fazer a social. Isso foi tipo, muito rápido na falando com a galera. Eu já queria tipo, ter uma aliança. Porque tipo, quando formou a tribo mosca, você não dorme quando você tiver uma aliança, né? Eram oito membros, e quando você não tiver uma aliança de cinco pessoas ali, você não dorme. E aí eu acho que eu quis manter a lealdade aos New Babies, e aí a gente precisava de um voto. Foi quando a gente tentou com mais uma pessoa, que seria no caso o Bruno, e por fim, tipo, não, não tem nada desenhado daquilo que eu imaginava. Os New Babies é, não estão totalmente juntos ali, tem uma aliança naquele grupo que está está dominando, e aquelas pessoas que, que, um exemplo, a Bia, tem o Léo e tem o Kaique, o Caio tem a Larissa, então, tem algumas pessoas ali de fora, mas tem uma aliança central ali. Uhum. Uh. E tem uma pergunta da Milene também, sua amiga, falou assim, Nando, estava torcendo muito por você, sabe disso, se você tivesse voltado ao jogo, como você agiria? <risos> Na mesma tribo, né? Volta na mesma tribo. E claro, aí? volta na mesma tribo. Não, eu ia tentar... É, eu ia tentar, assim, jogar com as pessoas que... eu achava que estavam comigo. Eu não ia fechar as portas para Bia, eu não ia fechar as portas pra, pro Léo. Mas eu confesso que eu tentaria falar mais com o Caio, falar mais com o Gustavo, falar mais com a Larissa. Hum. Eu ficaria diferente assim uhum. e tá se posicionar melhor, porque eu, eu estava bem fora tipo da, da casinha ali, então, eu eu acredito que o Bruno também esteja e o Caíque o resto tem uma aliança ali, aí a Bia tem o Léo, ela tem supostamente o Caíque também, mas o Kaique e o Bruno ali estão de fora, eu acho que é está desenhado assim. No caso, se eles forem para eliminação, um dos dois sai. Então, as nossas perguntas finais já deram polêmica na, na nossa primeira entrevista com o Alfred. E. <risos> e vamos repetir elas para você, Nando. Uh, se você tivesse que tirar alguma pessoa desse cast que você acha que não faz o requisito para ser lenda, quem você tiraria? Nossa. Hum? É que tem, eu, não, eu não vou nos, eu não vou nos desculpa que tem algumas pessoas que eu não acompanhei. Eu não sei como foi o jogo de algumas pessoas. Então eu vou dizer quem, os mais recentes, quem eu acho que eu, quem eu acompanhei e é muito difícil, é muito difícil a pergunta não, não, porque falar, né? Não vai ser é porque se fosse pra votar todos os inners. Se fosse para votar todos os inners, se fosse é. para votar todos os inners, tá certo que votassem todos. Uhum. Mas eu acho que eu, eu fico No Legends, eu fico a ideia que a pessoa. Eu, eu bato. Eu defendo o que o te falou. Eu, eu também bato. É, eu fiz é, que o Legends tinha que criar tinha que ter uma história no VD. Tinha que ter passado para é, o VD, ter passado para o um All-Stars, e aí você teria que você ter, ter, ter criado um, uma longa história ali. Então, é, o Kaique, eu acho que talvez ele deveria jogar uma Season antes de ser Legends. E eu vou no Léo também, porque eu não consegui ver a força de um mínimo no Léo. Estando com ele. Talvez ele, este, ele é o jogo que ele tá fazendo, querendo passar despercebido. Mas eu me decepcionei com o Léo. Eu esperava mais dele. Uhum. Amei. Agora, é, a, a Bia eu acho que merece, assim A Bia Spente, ela joga muito bem, ela, ela tipo, é, uma, é uma força feminina bem. A representa muito bem, assim. Eu acho que a Bia merecia. Merece E quem você colocaria no All-Star que não está? Quem eu colocaria no All-Star? <risos> ah, acho que a Aninha merecia. A Nire vai voltar. Acho que uhum. é, todo mundo sentiu falta assim, da Ana. Realmente tem todos os winners. E.. nossa é serígio. não é que tem tantos nomes ó oh, eu acho que não é porque eles são meus amigos mas tipo eu, eu acredito eu acredito no jogo do AZE acho que ele merece merece ter voltado a forma como ele joga a Milene por ter chegado na final em Amazonas eu acho que também ela faz ela joga bem a Gabi também, Gabi, é... <risos> mesmo que a Gabi está aqui, Obrigada. mas a Gabi... <risos> Sim, porque é, querendo ou não, também eu torci para você em Amazonas. E. Ah, tem alguns nomes, assim. Eu não estou me lembrando aqui. Sim. Ok, muito obrigado é, por citar o... todo mundo menos eu, tá bom, Nando? Muito obrigado, <risos> <risos> <risos> todo mundo menos eu. Ficar... eu é que você está é estrelhando assim, o show, você... É que não, você tem tô... que ser. <risos> Bird, você tem que ser entrevistador. Para. Tá, ok. Você... Mas eu... Todas as coisas que tiver, você tem que ser, todo... é, tem que ser entrevistado, entrevistado em todas elas. Uhum. E, Nando, não você, você tem algum recado para deixar para os jogadores, para seus fãs, para sua namorada? Ah, fica queria pedir desculpa tipo, quem tipo, apostou em mim no bolão. É, confesso que tentei. Eu não fiquei... <risos> eu não fiquei parado exatamente esperando as coisas acontecerem eu, eu agi bastante, acho que eu fui muito impossível Eu não fui aquele Nando de Alemanha Eu acho que eu joguei bem agressivo do começo, algumas pessoas podem dizer isso Mas eu queria fazer um jogo diferente e não consegui é, Mas eu tentei pedi desculpa quem se decepcionou mas é, eu, eu tô bem feliz, assim, pela história que eu, criei no, é, que eu consegui criar no VD Duas seasons, duas final, sou winner E ainda hora de ser eliminado Eu acho que... Ah, tudo tem o porquê e se tiver. era pra ser o terceiro eliminado mesmo Então, bem feliz por conseguir eu queria agradecer a moderação pelo convite. É, eu acho que essa season tá muito linda, tá, tá bem legal. É, as pessoas é, são bem fortes jogando, tá. Um clima muito tenso, assim, é, tipo, 24 horas. É uma coisa bem, tá uma coisa bem tensa, bem. E acho que o, o, o, o winner dessa temporada vai. Olha, vai ter que ser, tipo. Dá, dá uma pausa, porque é bem difícil chegar lá e quem chegar e conseguir vai ser bem merecedor. Eu imagino. Nando, muito obrigada por estar aqui com a gente, por responder as nossas perguntas. Uh, e parabéns pelo jogo. Uh, com certeza, como tu bem falou, tu, tu, tu deixou tua marca na franquia. Sem dúvida nenhuma, mereceu estar nessa temporada. E parabéns pelo game. E era isso, então. Obrigado. Obrigada por estar aí com a gente. Beijo para todos. Muito bem, parabéns. Orgulho, senhor, VD. É Orgulho alemão, hein? Parabéns. <risos> Ó, é, não desmereceram o Diego, mas, tipo, tá perfeito, vocês estão... Tá muito bom a entrevista. Eu a última entrevista, muito legal. Obrigada. O Diego vai amar. O Diego vai amar esse comentário. <risos> ele tá no jogo. É, ele... vai. <risos> tchau, não. Tchau. Se vai ligar, ele tá no jogo tchau. Vem.